Isso aí, cada um dá o seu jeito, né, meu amigo? Fazer o quê? Últimas informações aí sobre a situação na comunidade do Rola. Aline Pacheco está em Santa Cruz. Fala, Aline. Olha, Gustavo, a polícia segue em incursão pela comunidade em busca desses criminosos que tiraram um sono aqui de toda a região. O que a gente observa bem próximo aqui à estação BRT de Santa Cruz é isso, olha. Ainda está bem vazio, tem pouca gente circulando por aqui. Ou seja, é aquele medo, né? Eu saio, eu fico, eu espero mais um dia e ainda a chuva, né? Parece que deixa a pessoa mais esmorecida, mais triste com toda essa é. situação, Gustavo. Pois é, o nosso carinho aí aos moradores do Rola. Do Antares, três pontes, não é? A gente sabe o sofrimento de vocês. Vem pra cá, por favor. A gente sabe o sofrimento de vocês e estamos juntos. Grande maioria é gente de bem. E que infelizmente é massacrada. Ora por miliciano, ora por traficante, ninguém sabe mais nada. Muito obrigado, viu, Aline? A Aline fica. Ficou aí por hoje, né? Terminou o RJ no ar? Poxa vida! Bom, mas você sabe que pode acompanhar o RJ de hoje no Play Plus, no seu celular. Computador, tablet, baixe agora mesmo Play Plus, só acessar playplus.com. Bom, chove em alguns pontos daqui do Rio, tá? Nós mostramos aí tá? Aí o nosso helicóptero todo respingado. Eu quero aqui agradecer a grande audiência. Muito obrigado mesmo pela confiança no nosso jornalismo. Vem chegando o Fala Brasil, 11h50, Balanço Geral, 6 horas da tarde, Cidade Alerta, Rio. E amanhã, eu, você, você e eu daquele jeitinho nosso. Juntinhos, aqui na Record TV, no RJ, no ar. Tchau.